Não, qual é o que É, o quê? Como assim? Não tô entendendo o que você tá falando? Ah tá. Deixa o like e se inscrever, né? Tá bom. Tá, não deixa, eu vou falar assim. Eu vou falar. Oi, tudo bem? Não, não. com certeza. Surviram, né? O moço que eu liguei, ele tava falando pra deixar o like. Sim, eu liguei para ele com carregador portátil. É, eu liguei pra ele com carregador portátil. Legal, né? Top! É de muito prazer. Acabou. Nossa, tô baixinho, a câmera tá alta, hein? Você é louco? Tá bom assim? Aí sim, Aí... Pronto! Deixa o like, tá? Estourou meu ouvido! Bora gravar vídeo? Como eu sou youtuber pequeno e ninguém me assiste, porque os youtubers grandes lá, ninguém liga o conteúdo. Mas eu tenho que fazer um conteúdo que bombe, né? Então eu tenho que fazer um vídeo... Que bombe, né? Nem fez sentido isso que eu fui. Uma inscrição na escola Foi legal A gente ficou 5 horas dentro do ônibus E duas no... Brincadeira Ou oh, não, não sei A gente ficou 10 anos no, no, no, no, no, no ônibus Aí a gente chegou lá a primeira coisa que eu fiz Foi jogar um saco De vovo No lixo no um parque é muito legal Galo azul Palmas Top Top, né? Hum, não sei. Mas é muito dourinho, parte Pelo que eu me lembro. Eu quase morri naquele dia. Tinha um estobagão lá. Aí eu fui no mais leve, que só podia ir nele, né? Fui. A piscina era funda. Eu fui lá, caí. Quase me afoguei. Aí o monitor me pegou assim e me tirou de lá. Se não fosse, o monitor... Eu acho que eu estaria aqui hoje. Eu estaria, tá? tá. Diga o um hashtag monitorlegal. legal. Tá? Aí no final, um dos moleques lá pegou o óculos do outro, um Juliette, jogou no chão pisou. O moleque ficou choraninho lá. Choraninho, isso existe? Ele ficou chorando lá. Aí os professores brigou com os moleques que destruiu o óculos do outro. E aí a gente foi pra umas piscinas aquecidas lá Aí depois a gente fez uns paranoyer lá Andou de cavalo, fez uns negócios chás E voltou pra casa Eu acho que a gente ficou mais tempo no ônibus Do que no parque Ah, se vocês quiserem vídeo chato Como Comenta aí, hashtag vídeo chato Se vocês quiserem vídeo legal Comenta hashtag Tutorial de como fechar Um navegador Tchau então, galera, eu não sei mais o que eu faço não Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Tchau, amor.